Na fabricação de um tonel ou de um barril, primeiro passo a gente seleciona a madeira e a qualidade da madeira. E todas as madeiras elas têm que ser totalmente secas. Aí eu já começo a trabalhar elas no maquinário. Seria a serragem, né? é, o processo de montagem, a ferragem, colocaria o tampo e o fundo e fazia os anel, que são os arcos que fecham o tonel. As serrais, para fabricar o tonel, a gente se usa uma serra circular. E na fabricação do barril, a gente já fabrica ele usando uma serra de fita. Por que a diferença de uma da outra? Porque a serra de fita, ela serra em formato de curva. Aí é que é usado o barril, e o outro é reto. O anel não é madeira. O anel já é essa ferragem. Uma vez que a gente corta em uma mata, por exemplo, igual essa, a gente corta aqui, vem para esse gabarito, fazendo com que ela se curva, como vocês estão vendo, aí passa pelo processo de solda. Aí depois é que vem e coloca no barril ou no tonel, o que seja. Como vocês já estão vendo, nós já estamos quase na etapa final de um tonel ou de um barril. Essa máquina aqui é a máquina que a gente trabalha para fazer o recorte. Depois de passar na máquina, é na onde a gente já trabalha com o encaixamento de uma peça na outra sem o fechamento do tonel e depois desse processo a gente trabalha o que? Com a prensa para que? Para que além de ele ficar todo certo, né, ele não venha estar ondulado. E depois vem o processo de acabamento que seria uma máquina para lixar que a gente usa o torno.